Pode Bahia vai estar tá no nome desse cara Pelo amor de Deus Você é horrível A Bahia tá fudida de baixo nível papel <risos> Até Aí vocês estão vindo para isso aí, você também vai virar baiano, vou te botar pra dormir. Calma, calma, calma, calma, calma. Aí se depender de minha Bahia tá fugida, você vai tomar o pau. E o generalito também ano passado com vocês fudendo no estadual. Não esqueça de deixar o nome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 Jogando nada no meio, vergonha! Tudo bem, aquela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele em pouco o JP. Olha! <risos> é Desculpa meu mano, quando eu tô queimando eu me torno fantástico. <risos>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 Vem do magrão Por isso que Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa Espera ela do fomente. A gente não espera ela do fomente. A gente é nova era Nova era na sua frente E você que só fala que é o gordão A cara de SB Mas te de falta disposição de Vem chamada chorando Seu incompetente Eu aluguei um triplex na sua mente Ok. Mestre de Sim, não falo do game, só que isso aqui me deu, falo do que tirou de mim Sem maldade essa rima não foi hilária Isso aqui é uma parada que cuida da nossa vida e salva várias Na verdade acaba a minha. sem maldade você se fudeu. Eu não cometi suicídio, só tava tentando matar o cara que mata eu uma salva de pau Na hora que é aqui em cima vários quer julgar Você vê quem é que é momento meu parceiro agora eu tenho para trocar. você falou que tinha rima guardada pra mim, então pode mandar ano passado nós fizemos história e paramos pra esperar você chegar ha! e será que eu cheguei? será que eu mostrei o assunto? ano passado fez história? eu também acho que eu fiz Então eu faço na hora, sabe por que, que eu faço na rima? E na sua mente eu vou entrar, então sinto o poder do amor, quando ele decide matar! Oh! O amor pode ser mortal, então cuidado quando se ama Meu parceiro, porque a vida não é comédia muito menos filme de drama Desse jeito, vou mudar minha vida com o rap Você falou que era só o Andoel, vem com nós, se prepara pro Flash oh! Tira a postura! Nem vocês é um dia